Contador com CRC e empresas consolidadas no Brasil. Como imigrar? Legal. Abrir filial? Boa pergunta, né? Porque aí cabe, cabe uma série de outras questões. O Alexandre, imagino que seja Alexandre e o seu nome. É, sim, daria para você pensar aí numa abertura de filial. Eu não faria filial, né? Eu faria aí uma coligada, alguma coisa, uma subsidiária, alguma coisa nesse sentido, por questão tributária. Mas, é, sim, poderia ser através de um visto L1, né, com a abertura da coligada ou subsidiária, ou até mesmo a filial que você citou. É, pelo que me parece, assim a, a primeira análise caberia assim, com certeza, mas dependendo do tempo dessas empresas e do tempo da experiência que você tem como contador, é, dono dessas empresas poderia caber um visto EB, que vai ser mais barato do que você aplicar um visto L1 né, na, no, no montante total e vai te resolver até, até concedendo aí um green card para você. Então, existem diversas coisas aqui, Alexandre, que a gente pode devagar aqui, imaginar com esse perfil, que cabe muita coisa nele. Então, conversa com um advogado de imigração, ele vai analisar o caso em si, vai bater ponto por ponto, ver qual é o visto mais adequado para você e que, às vezes, pode ser até mais barato do que um L1 em razão da sua experiência aqui, certo? Então eu acho que é importante você analisar o seu perfil, por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, da sua confiança e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você seguir, qual é o melhor visto para você escolher, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma para vocês. Obrigado.